E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com um Grime, saiu DLC chamado Colors of Rot, totalmente gratuito e a gente está fazendo aí gameplay da DLC, vamos lá? O Pessoal, está aí o mapa, no último vídeo a gente fez um chefe e no primeiro vídeo dessa série a gente mostrou como começar. O nosso jogo já está avançado, a gente tem até o teleporte. a gente pretende explorar aí um pouquinho, vou lá no covil do devorador. A gente encontrou, parece que mais um acesso, vamos ver se é isso mesmo. Vou mostrar aqui para vocês onde fica. A gente está aqui, tem uma, tem uma marca aqui, e ela vai até aqui, vamos lá. É, continuar em frente. Abriram muitos caminhos. Abriram muitos caminhos até aqui até a parte da DLC. Beleza. É porque tem um dente assim. Normalmente tem tem um secreto. Tá vendo aqui? Ó, tem outro. Nossa, Isso aqui não vai. Isso aqui não parece bom não Ah, foi tranquilo. Pernas da medula. Batemos, batemos e nada. Descer, né? tá. A gente vai trocar arma para ficar mais rápido Nossos ataques Mas esse negócio que morde é A arma que é muito rápido Não, essa não Essa não é um lixo Essa não é um lixo Agora eu não lembro como é que troca de arma. <risos> ah, é, é contado. Ah, sério? Acabou encontrando aí umas pedras de upgrade. tão traumático quanto eu imaginei viu seria muito pior tá bom tá valendo Vou carregar e continuar um upgrade novo que a gente pegou aí no pegou nessa DLC foi esse tema Difícil hein Bastante difícil Ué Ué Agora sim, precisava de um xablar, tido. Quando a gente jogou esse jogo pela primeira vez. Jogou não, quando a gente assistiu esse jogo. Eu assisti esse jogo? Era primeira gameplay que eu vi dele, eu falei assim: Nossa, que coisa esquisita! Droga. Todos os caminhos para cá estão travados Eu achei bem esquisito, eu não achei muito, muito legal e eu quase não joguei ele Eu só joguei porque as avaliações eram muito positivas Eu falei uai, é alguma coisa errada Deve ser bom Vamos ver aqui, chegamos aqui no ponto interessante. Mais uma pedra gigante do upgrades Estou okay. explorando essa parte aqui E vai dar certo Pronto Agora foi! <risos> Tomar mais um suco, né? Porque. Ou oh, não. O é meio pesadinho. É quantos itens? Eu acho que a gente chegou aí onde tinha que ir, viu? Parece muito difícil só para ter alguns itens. Mais um item aqui. Litoral presente, da hora. Hein? Ah que legal! <risos> Parece muito difícil para ter um item, Eu só tem um item. Maravilhoso. Vou dar uma acelerada até a gente chegar lá na frente, tá? 10 ter... minutos. A gente foi pro lado errado. Vamos no chão. Encontramos que tem caminho para o outro lado. Não dá pra cair ali no chão. Ainda bem, que eu, ainda bem que eu não pousei ali Ai ai, tem inimigos Ó, oh, que beleza, devorado Tomar um suco porque a gente não esperava tanto desacerto. Urna dos Olhos Voláteis. Hum. A gente com receio de vir aqui. Cheio de. Cheio de piso. é o, para quem gosta do palácio da dor, fala assim, nossa que legal o palácio da dor, uh, que um piso, Tá <risos> ah, vamos pular ali direto que não fácil, é claro. que não tem lógica ah, Foi tão difícil aquele outro lá. O que, que tem aqui? Vamos ver o que que tem aqui. Ah, velho, o kit completo para upgrade de arma. Não vale a dor de cabeça de chegar aqui não. <risos> tudo isso aqui que destreza. a caça inteira aqui que é tá audacioso esse bicho Acabou com a gente. Tá <risos> certinho tem um espaço ali. Foi caso pensado. Bom, aqui a gente nem tinha ido também. secretas secreta gente passa. E qual é dessa área? cara é muito grande. É muito grande. Cara. F. Sensações esporádicas desprovidas de calor, dor intensa, refúgio, sonho, leve envolvente. Olha só que bagulho louco. Véio. A gente tinha tudo isso escondido. Rapaz. Confuso, só que. Ah, uma sensação que de. Uma flor. A brocha perto de mim. Olha testemunha, testemunhas. um berço formar de restos. Que incrível, cara. Que bonito. Que barulho horrendo. Um sonho, virar as curvas viradas, meu local, flores sem soft. O que, que é isso aqui? <risos> isso aqui é alguma coisa que a gente não tem ainda. O hum, que fazer? Então a gente se complicou, porque estão aqui, não há muito o que ser feito senão ir para frente. peroladas por favor e aqui não temos nada mesmo assim ligeiramente tudo dentro vai áridas a de surgir conversa esquisita né o mínimo é esquisita Ae, foi! Oh, olha só que maravilha! Tá, caímos perto do elevador do mundo! E perto de que também? De nada, né? Eu quero, sal <risos> Eu quero salvar! Eu quero salvar e voltar aqui depois! Nossa, é muito longe. Eu acho que é mais fácil lá no Pilar do Mundo salvar e voltar Olha só a distância <risos> Não, não é mais fácil não ah, que falta altura no nosso pulo alcançar os lugares, isso aqui é feito caso pensado Bom, eu não consegui avançar muito não, viu? a gente só achou essa bela, esse belo lugar temos muitos itens, aumentamos aí a, a área de exploração consideravelmente, encontramos mais uma forma de chegar no childbed, que não está traduzido. Agora falta encontrar o, o chefe, né? Encontrar, será que é isso aqui? Podia ser, né? Mas a gente vai encerrar sem muito. sem muito progresso hoje. Gostou do vídeo? Deixa o um like, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações, esse é um jogo indie, o Metroidvania é muito bom, por sinal. Deixa um comentário pra gente se for você tá lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade!